Olá amigos, vocês vêm aqui na oficina virtual de mini livro e clica aqui no imprima o arquivo mini livro a 5 em PDF. Você vai clicar e vai abrir o arquivo para ser impresso do mini livro A5 em PDF. Aí você vem aqui, imprimir. Escolhe a primeira página, de uma para uma, deixa aqui é o mini livro que vai ser impresso na sua na frente e aqui depois eu vou imprimir atrás. Quando acabar de imprimir, você pega, dependendo da configuração do, da sua impressora, você pode colocar para ser impresso atrás da folha do mini livro A5 no verso. Aí vem aqui de novo. E imprimir. E dessa vez escolhe a, a página 2, que é o verso da folha A4. Vai ser impressa agora a segunda folha no verso. Pronto. Frente e verso do mini livro. Agora é só montar. Obrigado.